Olá, minhas amigas. Hoje eu vou fazer um trabalho de pernas e bumbum. E bumbum. Olá, meu filho. Puxa mesmo, porque está perto de eu completar 78 anos e eu quero estar, tá, eu vou dançar, eu vou fazer de tudo. Olha aí, minhas guerreiras, minha mãe aí, cheia de graça, cheia de modos horríveis, querendo que eu pegue pesado, eu vou pegar pesado. Depois, não, tu não vai chorar, não? Não, não, não. Não vai ficar reclamando, não? Não. Você acredita que tem algumas pessoas que entram para dizer que eu estou torturando você? Ah, não deixa para lá. Sabe o que, que acontece? São pessoas que estão de mal com a vida. É, mal porque... É isso aí. É, mal, mal, São pessoas é, mal amadas. É isso aí, é, gostei. É, é, é isso aí. Manda logo a real. É, eu vou ficar escolhendo quem é, é é isso. Mal, isso aí. Amada. Aí reclama. É. Aí reclama porque tem um filhão que ensina é, aqui a mãe. nós somos muitos felizes. É isso então, aí. É isso. Vamos ao que interessa, que o treinamento é, é, é. vai pegar fogo. Não quero você reclamando, não quero nada. Mínimo hoje. Mínimo hoje, 50 para cada isso. perna. É isso aí, então fica aí na posição, ela vai fazer um exercício para trabalhar, bum, bum, e coxas também, vai esticar a perna, encostando o pé no chão, isso. Agora, ela ficou na posição, com os antebraços apoiados no chão, está bem confortável aí? Tá. Pode chegar o um antebraço mais para cá, para ficar melhor para você, não, para você, mais para dentro, isso, isso, ficou melhor, não ficou? É. Então, agora é só começar 50 Quem, cada... vai, quem vai contar? Você, você, é você, é você. Então, é você, é você que conta. Um, vamos embora. dois, três, quatro, cinco, Isso. seis, sete, oito, nove, dez, vambora. onze,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 31, 32, 33, 34, 35... Não, vambora, vamos vambora. Vamos vamos 36, 37, eu sabia. 38, 39, 40, 41, 42, 43. Levanta, 44, 45. vamos Vambora, soldado, 46. Vambora, vamos vambora. Vambora, soldado 47, 48, 49 50 Foi 50 Agora vai com a outra perna mais 50 Para de chorar, soldado Vai, conta alto Foi 1, um, alto! 2, 3, 4 Tem que ser assim, meus guerreiros Tem que ser assim Vamos embora 7, 8, 9 10 11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 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, alto, tá 42, 41, alto, levanta, 41, 42, 43, levanta, 43, 44, 45, levanta, 45. 40, 45, Pô, levanta, cara, cara. levanta, 46, 47, 48, levanta, 49, 50, tá. descansa, isso aí, é, e aí, estava reclamando, aquela mão, querendo parar, e aí, soldado, vamos embora, é isso aí, aqui não tem sinal, aqui vem quartel, treinamento militar para quem tem mais de 70 anos, Desse negócio de ficar, ai, porque eu estou com 75 anos e meus professores falam que eu não posso passar de 10. Para com isso, teu irmão tem quantos anos, mãe? Fala 84 anos. Não, 83, 83 anos. 83. Ele corria e corre hoje 12 a 20 quilômetros, não é? Todos os, dias. Todos os dias? Aí imagina, vem uma pessoa entrar nos comentários que não tem o que fazer, porque não consegue fazer as atividades físicas, querer criticar. Que uma pessoa acima dos 75 anos não pode treinar. Porque não pode treinar o quê? Se a senhora está bem, consegue fazer as coisas, é por quê? Ah, porque eu faço muito exercício, eu faço natação, eu faço tudo. Então. Aí a pessoa fica. É isso aí. E o treinamento é dentro dos seus limites, não é? Você não faz nada fora dos seus limites. Eu não aguentar você não aguentar, para é isso aí é isso aí, mas aí tem aquelas pessoas que não aceitam isso, principalmente aqueles profissionais que ficam chateados porque eles não têm a capacidade de entender que cada pessoa é uma pessoa, cada organismo é um organismo. Vou dar um exemplo: vou dar um exemplo: a senhora consegue fazer 50 desse exercício, existem sobrinhas da senhora que não é. aguentam fazer 20. E são garotas de 20 anos. É isso aí. Sobrinhas netas. Sobrinhas netas, olha que maravilha. avó. É isso aí então. Parou, vovó e segura, faz mais uma sequência do máximo colocando. Subiu, esticou a perna. Calma. Vamos lá, calma nada. Vamos que vamos! Vai! 1, um, 2, conta você! 3. Olha para frente. 4. Isso. 5. Abaixa só um 6, pouquinho a cabeça. Isso, a cabeça. 7. Isso. 8. Isso. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.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 46, 47, 48, 49, 50. Vai embora, 51, vambora, vambora que dá pra passar, vambora, vai! Vai, vai! 51, 52! É. Minha Passou minha com dois? Minha que, vergonha. Com que vergonha! Que <risos> <risos> vergonha! Não, depois. deu. Vambora, vai pra outra. 52, vai! 2, 3, 4, 5. 6 7 8 9 10 vamos embora. Levanta a perna. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Levanta a perna. 22 23 24 25 26 27 28, 29. Opa, 28. 28, 29. Levanta, 29. 29, 29 vamos 30, 30. 30. 30. Conta direitinho que ele é vai certo. Vai lá. 31, tá dando uma desperta. 33, 32, de semana, não, 34. 34 35, 35. Lá em cima, lá em cima. 36, 37. Não, 36. 36. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, em cima, 47, 48, 49. 50, 51, 52. Parou. Olha para frente. Olha pra a câmera. Olha aqui para lente da verdade. Olha para lente na verdade. não vai essa cara não. Fala. Que contagem errada foi essa? Não, não, não foi é que você, começou. Não, não, não tô rindo não. Que contagem foi essa? Não, ah, foi você começo. Não, a... que Não, eu ri. Não, você não. tava contando assim. É, Mas sentiu? Sentiu bem o treino? O bumbum ficou durinho? caramba! O <risos> que, que é isso? É aqui. A coxinha da, da velha. É isso aí, gostei de ver. Mas é isso aí. eu vou pegar é os braços. É, os braços, isso aí é treinamento eu intenso, treinamento. alimentação, tem que sempre ter uma boa alimentação. Mas e bem tá. Formado. Bem mais magra mesmo. Isso! Do, isso aí! É isso aí, manda um beijão. Ó, oh, suas ah. amigas estão dizendo que você é uma inspiração, ah, que você obrigada. traz tanta força de vontade para muitas que não podiam malhar ou que achavam que, devido a elas estarem com uma idade um pouco, é, vamos dizer assim, é um acima. Pouco acima, acima. É, aí as pessoas ficavam deprimidas em casa achando que não podia fazer atividade e aí depois que elas viram seus treinamentos viram a senhora fazendo treinamento viram que não tem nada disso dá para fazer o treinamento à vontade a idade não tem nada vai aparecer claro sempre vai aparecer várias pessoas na internet que vão falar para te desmotivar, não é verdade? Isso no canal não aparece tantas pessoas falando que você faz errado, é, que você errado. não motiva ninguém, é. que você não tem 77 anos. É. Muitas pessoas é. falam. É Pessoa, aquilo que eu te falei, mal amada. É aí isso acontece. aí, Essas são pessoas que não tem o amor de filho, o amor de pai, o amor de mãe, de mãe, amor de marido, o amor de amigos, não tem nada. São pessoas que, infelizmente... Aí eu fico feliz com é as amigas. Ficam falando que eu fiz bem e eu fico com aquele sorrisão. É, isso aí, porque além de você estar melhorando a sua saúde, ainda está ajudando aquelas que elas estão elas em casa. As aquelas que ficam em casa e... E o melhor de tudo, minhas guerreiras, eu não estou aparecendo, mas estou sempre aqui com minha mãe, apoiando, é, incentivando e coordenando os movimentos dela, mas eu tenho que falar uma coisa para todas vocês, de coração. Muito obrigado pelo carinho de vocês, elas ficam felizes porque elas veem a sua limitação e aí elas identificam que uma coisa sou eu fazer, outra coisa são outras pessoas fazendo. Então você demonstra bem isso, representa todas essas Mulheres que estão em casa e homens também, que você tem uma legião de de guerreiros bem, que estão servidor, acima da idade, que assim, poxa professor, eu já com mais de, de 80 anos achava que não podia malhar, estou malhando, tua mãe está incentivando, isso é legal, muito bom mesmo. Muito minhas guerreiras, muito obrigado pelo carinho, um abraço para vocês. Tchau minhas amigas.